número 119, a partir do verso de número 129, graças a Deus. Glórias a Deus. Posso ler? Maravilhosos são teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição de tuas palavras da luz dá entendimento aos simples. Abro minha boca e arquejo, pois estou anelante pelos seus mandamentos. Volta-te para mim e compadece-te de mim, conforme usas para com os que amam o teu nome. Firma os meus passos nas tuas palavras. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Resgata-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. E os meus olhos derramarão rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. lei. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó oh Deus, pela tua palavra. Pelo exercício da sua santa e pura misericórdia, meu Deus. Por trazermos, ó oh Deus, palavra que arrebata os nossos corações, ó oh Deus. Para que nós possamos estar nessa noite devotando aqui um culto de alegria. Um culto onde nós estamos colocando no altar da intercessão. O melhor que há em nós, meu Deus. Por isso, ó oh Deus, esteja conosco e receba o nosso sacrifício da noite de hoje. Como algo suave as suas narinas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó. Momento de tribulação, momento de angústia, Clame a Ele, Ele está pronto para ouvir o seu e o meu campo. Numa cidade, chamada Jericó. Tudo podia resolver. Então, em seu coração despertou a esperança. Naquele instante, parte meu clamou assim. Jesus filho de Davi, tenhas compaixão de mim, Jesus filho. Thank Não se importou com a multidão Pois é a bênção Que ele a ele receber Então Jesus mandou chamar Aquele homem que gritava Pois o clamou aos ouvidos do mestre Chegou dizendo assim Jesus solução, mas nós que conhecemos o nosso Jesus, sabemos que é só clamar, porque ele não suporta ouvir o clamor de um servo e não estender as suas mãos para abençoar, talvez você está passando por alguma situação, clame a ele nessa noite porque ele está aqui para ouvir o teu clamor Aleluia Jesus atendendo a ele, disse vai filho a tua fé de luz, a tua fé te salva, te salvou. Senhor. O prazer estar aqui para adorar e exaltar aquele que vive reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Esta é a minha história. A minha vida é um milagre vida. e eu quero profetizar o um milagre na tua vida no nome de Jesus. adorar então adore porque ele quer receber o seu louvor. Muito tempo Deus me fez uma promessa. Arrume a tua bagagem pois a viagem é longa. E essa hora que vem em tua vida eu tenho pressa. Te prepare e te levante. A jornada te espera E vai valer a pena Mas Deus passar Chamamos que são... Ah, e oraram, clamaram a Deus. Ele ouviu, te clamar e a morte. Que estava ali. O olho sumiu. Voltou o curso, o coração voltou a bater. E o que eu não respirava, respiro hoje pra todo mundo. Já agora. Beijo. Vivo e queremos aproveitar para saudar todos os nossos internautas do mundo inteiro. Neste momento, quero convidar aqui o pastor Alain Bisotti e ao seu lado o cantor. Como é que é o nome dele mesmo? Álvaro Tico. O pastor Alain Bisotti hoje está fazendo aniversário. 33 anos, quando ele nasceu... Irmão Alvo e Tito já cantava. É verdade, ele começou a cantar criança... Aí ele tarotinho. E Deus o levantou como... Instrumento de Deus para essa nação e para o mundo... Cantando e adorando o Senhor... Eu acho que ele nunca veio nesta igreja... E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alan Brizotti que nós já temos respeitado na amizade. Ele esteve como conferencista do simpósio lá em Caldas Novas, e será do ano que vem, com bem mais participação de casais. E ele, então, lembrou de nós, tendo em vista que o cantor Aldo Tico está fazendo uma turnê aqui por Goiás. E eu fiquei honrado de ter achado uma brecha na agenda dele para estar aqui conosco. Aqui, é, tem pessoas, cantores aqui da nossa igreja, que inspiraram as suas vidas, da sua, como quando criança e lhe ouvia cantar. Então vamos ter uma história e é muito honroso para nós ter a, a sua pessoa aqui conosco. O pastor Alan Bisotti, esse expoente, pregadores do Brasil, um teólogo, um mestre, um sábio, um doutor da palavra. está aqui conosco nesta noite é uma honra enorme, acompanhada da sua digna esposa, a irmã Mary, da sua digna mãe, a irmã Maria, o evangelista Nilson e a esposa dele, Mayane, são lá do campo de Campinas está aqui então acompanhando, prestigiando a dupla abençoada que veio para nos abençoar nesta noite, neste povo. Eu queria que todos aqui presentes pudessem dar uma calorosa saudação a eles com um, uma salva de palmas, assim, bem alegre e de todos. Aplausos Seja bem vindos ao nome do Brasil. Vamos ouvir Álvaro Tito, a voz, ah, já essa voz que tem cantado o Brasil, que tem alegrado multidões e edificado muitos crentes por esse Brasil afuado. Álvaro, fique à vontade. Muito obrigado, pastor Nilo, quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero... Amada Igreja, com a Senhor Jesus, Amém Amados. É uma honra, é um privilégio, uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui. Creio pela primeira vez e nessa oportunidade sentir a presença do Senhor, sabendo que Deus está falando e ministrando aos corações esta noite. E sou grato a Deus pela vida desta igreja Muito especialmente quero deixar registrado Uma palavra de gratidão Pastor Neu, pelo carinho, pela amabilidade As palavras gentis dirigidas por nós Na realidade, tudo que ele falou aqui Tem toda a gracidade né? Em 1979 eu estava com 14 anos Estava lançando, não preparando o repertório Para lançar o primeiro LP E rapaz, falei um LP Não é? E Naquela ocasião Nós ali no Rio de Janeiro é, Tivemos a experiência agradável De lançar o primeiro trabalho Meu ser para Cristo e aquela era uma época marcante e que ficou marcada também em nossa história. Estou revendo aqui a irmã Raquel, ali, quilômetro 40, Campo Grande, Campo Grande, quilômetro 40, Comerve, né? Grupo Boas Novas, e Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus nos permite viver situações e momentos, experiências, e Ele que jamais perde o controle das coisas sempre nos faz relembrar e voltar aos marcos, para que nós saibamos que Ele, o Senhor, jamais perde o controle das coisas e está no controle de tudo, e Ele jamais permite que Satanás tripudie sobre a minha a tua vida. Levanta a tua cabeça e saiba que o Senhor Jesus Ele cuida de você nos mínimos detalhes. A tua vida está no tempo, a nossa vida está inserida nesse é, cronos, né? cronologicamente Mas Deus está atento aos detalhes de nossa vida Portanto, eu quero agradecer a Deus a honra de estar aqui esta noite Acompanhando amigos que eu tenho aprendido a amar, a respeitar Na verdade eu estou acompanhando essa caravana, né? O irmão Samuel Bola, carinhosamente chamamos, por gentileza, por gentileza, fica de pé, querido, por favor. O irmão Clebson, né? E são amigos, companheiros, e toda essa caravana linda como já foi apresentada aqui, a Alan, Alain que é parceiro, campeão. Se mostram felizes com a presença desses queridos, digam glória a Deus e aplaudam o Senhor pela vida deles. É, eu, Deus sempre proporciona oásis, né, para nós em plena caminhada. Viver é um desafio tremendo que Deus nos propôs. Pastor Flávio Lima, também, aquele jovem ali de porte atlético. Né, os irmãos estão felizes com a presença do Pastor Flávio. Digam glória a Deus por gente Deus. É um amigo já há 23 anos que nos acompanha. Os demais pastores, obreios, que a questão na minha retaguarda, eu quero expressar a minha alegria. Que Deus continue vos abençoando grandemente. Podemos encerrar? Não! Eu quero saber aqui onde estão os vencedores em nome de Jesus. Eu gostaria que somente os tristes ficassem calados. Vamos adorar, os... vamos cantar só os lançamentos né? Porque nesses 30 anos Deus nos permitiu Gravar alguns hinos Que tem marcado a nossa trajetória Mas a gente precisa cantar os hinos novos Porque os irmãos perguntam Pastor Álvaro tipo continua cantando ainda? Pastor Álvaro continua gravando? É, mas Deus, não tem coisa nova? Então eu hoje eu Quero pedir perdão aos irmãos eu vou cantar só os lançamentos Os lançamentos que a gente fez agora em 84, 85, 86, 87, 88, 89 Glória a Deus, aleluia para todos sempre adorado. Vamos adorar o Senhor Pode soltar o playback, pastor, por favor Vamos cantar, para a glória de Deus E enquanto cantamos, esta igreja continua dizendo que Jesus é lindo que Jesus é maravilhoso Aleluia Aleluia Para parem os teus olhos e você sentir vontade de chorar na presença do Senhor, fique à vontade, você está na casa do é. Senhor. Mover nas águas por um anjo celestial. E Toma tua é Hoje Deus te coloca de pé, hoje o Senhor te coloca de pé, hoje Deus tem uma palavra para tua vida, não importa o que esteja acontecendo na tua casa, na tua família, dentro de você, Jesus te trouxe aqui, porque Ele te ama e marcou a tua vida, Ele te coloca de pé hoje, creia, te é... da é coralia e, gente, Glória a Deus. Aleluia. Eu quero a ajuda desse coral maravilhoso que está aqui. Jesus, tu vais vencer, porque no sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes? Nice. Guys! <laughs> Dessa verdade a sua vida Hoje, amanhã e sempre Aleluia, creia Pelo sangue de Jesus O teu ser é de plena função Agora todo mal que te aflige vai sair pra o poder de Deus está sobre ti é o teu coração Porque você vai vencer Porque o Senhor Jesus trabalha neste sentido e quando você está aqui de lá, que eles estão acontecendo na tua família? anos de idade e Deus me permitiu lançar 20 álbuns e nessa trajetória às vezes a gente se depara com alguns irmãos e com algumas pessoas que nos perguntam em algumas entrevistas, não só nas rádios cristãs mas também nas rádios populares porque tem muitos filhos de crentes que embora não estejam formalmente ou liturgicamente ligados a uma denominação, mas quando se trata das coisas de Deus, eles têm um temor muito grande. Perguntam algumas coisas porque, sabem, pelos releases que as empresas de, de, de imprensa fazem, eles acabam sabendo que eu nasci no lar evangélico, meu pai é pastor, e que eu também sou pastor, embora itinerante, e numa linguagem popular, eles dizem que eu sou rato de igreja, né? É. Só não nasce dentro da igreja, porque de que lá na maternidade, né? Mas então eles perguntam por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo vai passando e existem muitas coisas que dentro da igreja nós não presenciamos mais. E talvez porque a minha geração seja a geração de 65 para cá Eu sempre procuro dizer O nosso Deus, o Deus é o mesmo Nós mudamos, as coisas mudam As circunstâncias mudam Mas Deus é o mesmo Por isso eu tenho tranquilidade, pastor Alain, em afirmar Que aqui, neste lugar, há uma unção de cura O Senhor é o mesmo você pode estar aí oh, e o Senhor vai te curar aí mesmo onde você está. Porque esse lugar está cheio da presença e da glória de Deus. E aonde Deus está, coisas especiais, maravilhosas, inusitadas acontecem. Por isso, onde estão os vencedores? Em nome de Jesus o tem a forma de oração. Então, nós vamos adorar. Não tem medo da manhã Está sempre a proteger Está firme aonde áudio de Sion. Não vê dor uma ação. Hoje Deus te vê assim Por Você, que te comigo, põe a vai. Põe a tua vida no tu altar, não tá? vai põe Põe a tua vida no altar, linda, linda, linda, tristeza, mal e eu quando volta Deus a você. Teu irmão, Deus, confia pra lutar O jardim da oração é a chave pra vencer é, que Seja forte, clama o sangue de Jesus O caminho ele é de conduz E nos dá todo o poder Todo o poder! Você quer? Não tenha medo. Que Deus vai falar para você e para mim. Que Deus vai falar para nós aqui. Vai fazer diferença na tua vida, na tua casa, no teu lar, nos teus negócios, nos teus empreendimentos na forma de você gerenciar o teu dia a dia, o teu cotidiano. E a presença do Senhor é aquilo que nós, que nós tanto e mais necessitamos. Por isso nós queremos que Ele continue conosco. Que Ele fique conosco. Pode soltar. Deus, é. glória.